atrasando, é o um mar de humano que você não tá nadando, porque você não tá vendo que você tá se afogando, fechou os olhos ainda tá pensando que tá boiando. Uou! Eu não tô boiando porque merda boia, então você que tá boiando com essa rima noia, só que falando em oceano, você tá vendo a batalha, megalodon nunca vai perder pra Cláudia Raia. Tá certo, você falou que o Prado tá boiando, tá ligado que eu sou diferente, tu nas profundezas do meu pé na superfície da tua mente. Uou! Que você MC superficial Você tá entendendo? É lamentável Eu vou na profundidade contra MC que é razoável Demorou, falou que eu sou superficial Eu não conto café, eu não sou supersticial O Prado é anormal, é tipo uma parafal Eu começo no filme e a cena do teu final Começo no meu filme e a cena do meu final? Primeiro eu sou Riori, no terceiro eu sou Rugal eu... Das Mariana, na fossa das Marielle Demorou, só que o brado veio da quebrada Vai ter que viver a vida com a mente Acordada, você é o rugal Te come na porrada, depois tirei A sua maquininha da tomada Não esqueça de deixar o like, ativar o sininho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 RJ, acabou aqui, eu vou pra praia. Não tô nem aí de ser é feio, Daniel também é feio Ele tá pegando uma melmaia. <risos>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 Chora, chora e vem depois na revanche.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 CR7 clareamento tubarão piolho na cabeça dos ah. outros oh. não não não sou piolho asneira porque piolho é lentinha eu sou uma história inteira então oh. não vem com essa mano olha só continua não fala de piolho porque hoje eu descer pra tua oh. então é pi a quantidade de vezes que eu te bati 3,14 PRA ser exato quem manda é o guri se você não entendeu eu te falo que a R meu acato então essa é a aventura de pi tem o um tigre que tem tudo em seu barco oh. Oh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 você falou que quem respira tá em ótimo lugar. Vou provar pra geral que você é comum. Não defende a forma quando chega na linha de chegada. Chegou nem lugar nenhum. Vou falar como que é. Se você quer rimar e não dá pé, eu espero que você pense. Fica cá, já tá correndo, respirar. A lebre se cansa, tata tá, tá, a luga vence. Só que o Pedro tá sempre respirando corrido, meu mano. Que rima, eu tava mandando você. Tá ligado que eu continuo na improvisação. Eu tô sempre respirando. Um cante tem um três com mão. Aê! Presta atenção. Demorou, você tem três pulmões, eu tenho três coração e tenho dois olhos porque eu te vi Se você tivesse três pulmão e um cerebelo, conseguiria amassar um MC É isso que você não consegue se alimentar do meu parceiro E quando você rima, você mente Fica cá, que Você tem dois pulmões, e é aceleração e não tem nenhuma mente Claro que eu tenho, não entende Pode ter certeza que é meu mano, que se regressa Tem três coração, eu vou café Mas nem tomando café você se expressa Ei, alemão. Eu não coisa, não que tá minha rima, minha e não vai ter como que eu vou te bater no, E você sabendo tá que o não tá maçando seu carnal Até porque é rimar não vou você rima mal Com certeza você me encaixa no instrumental Passei que na morte com uma coisa meu. Hoje o expresso da meia noite É pro meu funeral É pro funeral É por isso que eu faço meu avisado Você tá ligado que eu faço esse assim, rap vem volando Espeço da meia-noite, eu tô avisando então no meu enterro, onde vai ter um show andar? <mileble> um então, vai ter um show lotado, lotadão Que vai ter um cante deitado, amassado E o cara em cima do caixão, é o Falta de ré e você é uma ré o minha fé, irmão, Pela a boca, gordão Porque essa rima você mandando é de caderno Se você subir em cima do meu caixão, aí sim eu vou rapidinho pro inferno Vai te amassando, tô é improvisando Fala nada colado, nada, que o eu penso Tá na real, tu tá aí pro mundo Não é mais prato, garoto Enzo Ô <risos> oh, amiga, se me desfereceu na mão certeza Mas nunca fez um corre pra me comida na mesa Eu ajo na pureza e também ajudo na sustentabilidade as lobo sujo com quem é sujeira oh, Eu fazer limpeza O pai, sua boca deve em você né? Eu nunca vi E vagou Hoje eu vou desanizar do cinturão a cinturão ah! Não é um plano super forte. É